Conservatório de Tatuí apresenta Ações para suspender o tempo Voz do professor José Coelho, ex-diretor do Conservatório de Tatuí No curso de iniciação musical, a dona Lucília, que era a avó do menino, tinha um menino especial, ela trouxe para entrar, veio correndo o secretário na minha sala e a, a professora que dava iniciação musical Dizia, ah, está querendo entrar aí um, um, um, um, um menino com síndrome de Down. Outra vez, uma outra menina que foi assim: ah, está querendo entrar uma menina aí que é cega. Como é que vai? Eu mandava vir na minha sala, conversava e dizia, ah, o menino, eu falei, pode pôr. Em Fundo Branco. No início da década de 1970, o então diretor do Conservatório de Tatuí, o professor José Coelho de Almeida, recebeu uma criança com síndrome de Down para estudar música na escola. Esta talvez tenha sido uma das primeiras ações de acessibilidade realizadas pelo conservatório. Posteriormente, tocado pela ação, o avô da criança haveria de doar um terreno para a instituição, cujo projeto inicial abarcava a construção de instalações físicas para toda a escola. Até os dias de hoje, foi construído somente um alojamento no local, que ao longo das últimas décadas tem recebido estudantes de música e teatro de várias partes do Brasil e do mundo sequências de imagens de videoconferências. Valendo. Deixa eu ver a câmera. Eles ah, a ah, casa... Ah. colocando no chat, pode ser? Isso, Uma cara. camiseta onde se lê a Pai Tatuí. Porque eu passei a me questionar. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Rapaz com deficiência visual toma café. Isso vai ficando cada vez mais forte. O que, que nós vamos fazer em relação à ação? É uma inversão. A troca. Moça com múltiplas deficiências gesticula. Brincadeira também é coisa séria. Foi lindo. Moça manda um beijo. que da aí. <risos> vi ali ela toda não falando, mas os movimentos dela participando. Pessoas com e sem deficiência interagem. Ana, eu acho que tem uma. Pode ir começar, Tiago. Seguinte, a gente vai então adentrar para o nosso Bravo. experimento, né? Desse Bravo. projeto. Fico muito feliz em todos vocês e todas vocês estarem aqui Bravo. conosco mais uma vez. Ações para suspender o tempo: Moça sentada em um banco, tem pele preta e cabelo comprido. Início da cena: atemporal. temporal. Manoli passa seus dedos entre as folhas. Segura um livro. Ela observa e lê. Ao fundo, árvores e plantas. Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Pessoas, às vezes, adoecem por manter a palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. As plantas, as árvores, plantas verdes, plantas vermelhas, folhagens avermelhadas, o um muro de tijolinhos à vista, Algumas plantas estão penduradas. Em meio às plantas. e É possível ver o porta retrato. A foto que está nele é de Vanúnie, com dois anos a menos, ao lado de sua avó, de 96 anos. Tiago Leite. Ações para suspender o tempo foi o um projeto realizado pela companhia de teatro do Conservatório de Tatuí neste ano de 2021. Coordenador. E esse projeto, ele tem uma natureza um pouco distinta, talvez dos projetos realizados nos anos anteriores pela companhia de teatro. Né, em face do contexto que a gente estava vivendo, de pandemia, também da impossibilidade de encontros presenciais, a gente resolveu partir por uma proposta um pouco diferente videoconferências, das que o grupo estava habituado, é, no sentido de não elaborar um espetáculo ou uma obra acabada, mas inverter um pouco a dinâmica. E ao invés de pensar quais materiais cênicos eu vou usar, quais referenciais a gente vai partir para poder criar um espetáculo, a gente parte de um estudo sobre aquela outra pessoa que vem nos encontrar quando a gente cria uma obra, quando a gente monta um espetáculo teatral, é, né? que é o espectador, a espectadora. Uma primeira etapa do projeto consistiu nesse levantamento das nossas próprias experiências enquanto espectadores e num estudo de como o espectador tem sido visto no teatro contemporâneo. Hoje é o primeiro experimento que a gente vai compartilhar com vocês. Mãos giram um a ampulheta. Né? Acho que a Ana deve ter comentado, a gente vai... Você vai poder se relacionar ao longo de todo o ano. A gente vai ter quatro experimentos e hoje é o nosso primeiro encontro. Na videoconferência, há dezenas de pessoas. Fernanda Mendes, atriz e monitora, moça de cabelo loiro, longo e liso. A gente costumava brincar com os espectadores que o nosso trabalho era como se fosse um grande quebra-cabeça, único e individual. E assim foi com a gente também. A cada novo encontro, uma nova peça. E foram muitos encontros, foram muitas peças. Encontros com espectadores, espectadoras, encontro entre a gente semanalmente, encontro com professores, professoras convidadas, convidados. E é, eu queria agradecer a cada um as mãos, por peças lindas que me entregaram, por me ajudarem a montar o meu quebra-cabeça. Laísa está imóvel. Eu queria trazer-te uns versos muito lindos, colhidos no mais íntimo de mim. Suas palavras seriam as mais simples do mundo, porém. Não sei que luz as iluminaria, que terias de fechar teus olhos para as ouvir. O segundo momento do projeto, ele consistia Tiago tem cabelo castanho em uma experimentação prática, é, no sentido de explorar por meio de plataformas virtuais, uma vez que esse era o contexto de atuação que a gente tinha formas de interação com o público. Quais dispositivos visuais, quais dispositivos sonoros a gente pode fazer uso para estabelecer algum tipo de relação com o público. A gente acabou tendo que lidar frequentemente Felipe Faria. com o abandono de algumas cenas, de algumas ideias que simplesmente não contribuíam com o andar do nosso projeto. Estudante. E essa é uma questão que, que sempre se fez presente. A gente não sabia aonde ia chegar, nem como ia chegar. Tem cabelo preto. Sabia que queria falar disso. Curto. Mas o como, né? Não, não existia uma forma. Então foi errando muito, foi propondo muita coisa e abandonando muita coisa. Que a gente conseguiu andar a curto prazo. A gente apresentava ideias boas, mas a gente via que não tinha por onde ela contribuir né, com o todo. Não pensando ainda em uma obra, num tema, mas pensando especificamente como é que eu altero a percepção dessa pessoa que vem me encontrar. Então a gente fazia esses experimentos entre nós mesmos, de relação com o grupo. O grupo enquanto espectadores, essa pessoa enquanto é, propositora né, de alguma situação cênica. Tiago gesticula. É. E aí a gente entra numa terceira etapa desse projeto, que era a elaboração e organização desses experimentos cênicos. Ao longo do ano, a gente realizou cinco experimentos cênicos, sendo que quatro deles foram criados para encontrar um público específico Diogo Essel. Trazer essa parte, esses projetos extraescolares para dentro da sala de aula é, em teoria, né, porque a gente está VAD, estudante. Mas faz é, a gente despertar esses sentimentos que a gente é, já não não havia despertado faz tempo, né? É, são sentimentos passados ou que a gente não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo decifrar naquele momento pela pela repetição né pelo cumprimento dessa rotina porque a dengue mata texto criado com palavras dos espectadores e não de usar máscara. mulher sentada num sofá saiu de casa tem que usar máscara tem que usar muito porque a gente tem que se cuidar tem que se cuidar e cuidar da natureza usa fones de ouvido às vezes dá uma preguiça dá uma preguiça de estudar dá uma preguiça de trabalhar dá uma preguiça de ler também e Asmin Almeida. Damos muito com a cabeça na parede, até aparecer alguns Estudante. professores auxiliares, a Carla, o Luiz, a Dedé, que deram para gente um caminho, né? Nos guiaram por um caminho e abriram nossos olhos para questões que, a gente, que nem passava pela nossa cabeça, né? Esse nosso projeto de estudo sobre espectador também contou com uma proposta de formação de espectadores. A gente contou com público de adolescentes de três escolas aqui da cidade de Tatuí, o Colégio Ângulo Tatuí, a escola estadual Fernando Guedes de Moraes e a escola estadual Deóclis Vieira de Camargo. Também ao longo do projeto, a gente teve um contato com um grupo de pessoas com deficiência aqui da cidade, né? por meio da APODEC, que é a Associação das Pessoas com Deficiência de Tatuí. Então, a gente convidou esse grupo de pessoas para integrar o nosso projeto, uma vez que, dentro do debate sobre essa relação de espectadores, espectadoras e obra, a gente se viu... É, em face de uma questão que até então, pelo menos dentro desse grupo, nunca tinha sido pensada, que é, será que a gente cria pensando numa diversidade de espectadores? Será que a gente cria pensando em todos e todas as espectadoras, espectadores que poderiam nos ver ou não? Letícia Rodrigues. Eu me senti habitando em espaços do teatro que eu acho que eu nunca tinha habitado antes. Estudante. Mas que sempre estiveram perto de mim antes mesmo de eu saber o que era teatro. Eu acho que uma das vezes que mais me marcou durante o projeto foi no nosso segundo experimento. Lucas Moretti no grupo que eu fazia parte. Estudante desenvolveu uma cena onde a minha mão, ela simbolizava uma aranha. Movimentos dedos e ela ia caminhando numa parede. Isso era falado na áudio descrição da cena. Ele tem barba e bigode. Depois que a gente terminava a apresentação, a gente abria um bate-papo com a plateia para ter um retorno dele sobre o que funcionava e o que não funcionava. Assim, a gente podia evoluir e melhorar para as próximas para os próximos experimentos. E quando a gente abriu o bate-papo, um dos comentários que apareceu da plateia foi o seguinte... Olha, eu sou cego, eu nasci cego, eu não tenho noção de como uma aranha é. E foi aí que todo o grupo ficou impactado. A gente tinha que fazer com que todas as pessoas que fossem nos assistir pudessem ter noção do que a gente estava apresentando na cena. E aí a gente entrou no âmbito da discussão sobre acessibilidade e teatro. Né? Em que medida a gente pensa nas pessoas com deficiência quando a gente cria? Será que a gente cria é, pensando nas pessoas que não enxergam? Será que a gente cria pensando nas pessoas que não escutam? Vocês anotaram a frase toda da Celina? No auditório. Beleza? Nota aí. Queria dizer que esse ano ele me completou. Adriana Afonso. Apesar de tantas dificuldades que o mundo tem passado. Tem pele preta. Quando eu percebo que uma minoria é alcançada, que ela é encontrada, que ela encontra acessibilidade, meu coração fica gigante. Uma outra coisa importante para o projeto. Entrelaços de dedos. Foi um encontro com a professora Carla Cremones, que é da musicografia Braille do Conservatório. E com o Luiz Henrique Kishon, que nos orientou. Luiz ele é produtor fonográfico, ele é consultor de audiodescrição, ele é pessoa cega e ele nos auxiliou muito os dois, né? Os dois acho que foram nos orientando muito na condução do processo. Participar de um projeto experimental do Conservatório de Tatuí que para mim, Luiz Henrique, é e sempre será uma das minhas casas. Tem cabelo liso. É uma honra. né Eu sou formado em música. Tem rosto redondo. No Conservatório de Tatuí. E óculos escuros. É, fiz dois cursos. E participar de alguma coisa experimental que está sendo construída é melhor ainda. Uh, principalmente com uma turma, como é essa turma do Grupo de Teatro, que busca aprender, que busca desenvolver novas coisas e que está buscando, sim, fazer um trabalho mais inclusivo e que todos possam ser impactados também, né, pelo por essa construção e pelo que eles estão apresentando. É sempre um prazer, sempre uma honra, não tem como ser diferente. A cada aula, a cada instrumento, adentramos a um mundo que não é visual. Traduzimos em palavras o que é visível, sem deixar de fazer a arte. Uma xícara de café. Buscamos levar ao público experiências sinestésicas. Mesmo antes dos experimentos, como uma exploração tátil de elementos que aparecem em cada cena, com bem como experiências olfativas que se relacionam ao paladar. Carla Cremones. E é um processo de busca, de estudo, de pesquisa e transpiração, para que possamos viabilizar... Dar acesso, buscar novos meios de inclusão ao público. Videoconferência. Ah, essa, janela, essa janela não faz ruído. Nossa, se fosse assim, em casa, a hora que eu abro a janela, os vizinhos escutam, né? Aqui, nossa, aqui, abrindo a janela e não faz ruído. Se você, a janela não tem som, mas você está descrevendo que ela não tem som, porque senão fica um silêncio, né? Você abre a janela, mas. É, já abriu já não. Laísa Andrade. Foi uma brincadeira muito divertida. Foi um trabalho muito bonito de se fazer. Tem cabelo cacheado curto. E para ajudar a é, aumentar o brilho dessa luz, deixar ela mais forte, a gente também teve muitas ajudas. É, muitas pessoas colaborando. Veloso. Todo o nosso trabalho ele foi lapidado por esses olhares. Tem pele preta. A questão do ensaio que foi diferente agora, né? Porque no primeiro ensaio que a gente fez, essas questões técnicas elas não apareceram tanto. A linguagem foi mais clara, né? Os diálogos foram um pouco mais Antônio Salvador. E nesse momento a companhia se deparou com uma diversidade de pessoas: gerente né? artístico é. e pedagógico. O convite para que a Podete participasse é, possibilitou se perguntar. E conhecer uma diversidade de olhares e percepções sobre o trabalho. Tradicionalmente, a gente tem e a gente aprende, nos ensina, que o teatro é o lugar de onde se vê o que a gente está fazendo e produzindo. Tiago com espectadores. E eu lembro, Todos usam é, máscara. De presenciar um dos experimentos e também ouvir os bolsistas, os atores, as atrizes, o Tiago comentando que eles ouviram o que pessoas cegas ou pessoas de baixa visão viam do trabalho. Pessoas que, normalmente, não veem o que a gente considera a visão, né? Pessoas que, normalmente, talvez... Tiago segura o é, microfone. Não estão, tradicionalmente, contempladas dentro desse lugar de onde se vê. Mas essa expressão abarca a amplitude do que seria o olhar. E, e eu, eu vejo esse trabalho de uma maneira como, como se a companhia tivesse se exigido. Antônio baixa o olhar. Perguntar para essas pessoas que têm um outro tipo de olhar, que veem outras coisas. E isso foi surpreendente. Eu acho que por si só, isso aponta a radicalidade, a validade, a surpresa e a, o frescor do projeto. Trabalhar com essa foi desafiador, desafiador. Fernanda Kézia. Tivemos que lidar com novas propostas. Estudante. Vários puxões de orelha, mas muito amor, muito aprendizado. Olhos castanhos. Achei chique. Mais alguém aí, outros quebra-cabeças, outras composições? Eu escrevi, eu escrevi igual e diferente. O livro de ponta cabeça, é, eu entendi direito, tá correto? Adriana usa óculos de grau olha para baixo. O lençol no varal, eu fui na minha infância, dá uma sensação de paz imensa. Ana Cristina Machado. Foi muito importante para eles participarem desse projeto. Professora, tem cabelo castanho nessa... claro, liso. Entender o que é um processo teatral, o que é uma criação coletiva, uhum. se tornando públicos ativos, participando da arte que acontece. O que a gente percebeu né, durante o experimento é que as pessoas elas tinham distanciamento do conservatório. Muitas não conheciam, muitas nunca foram a um evento no conservatório. Então, Mércia das Virgens Santos, vice-presidente da Apodete. ajudada a promover essa aproximação, né, o projeto teve também esse ganho que aproximou as pessoas com deficiência do conservatório, que parecia algo tão longe, né, da realidade delas, algo que não era para elas, e de repente elas estavam lá dentro. E assim, mas ficamos muito felizes, né, porque a gente segue aquele, aquele lema, nada sobre nós sem nós. Tem cabelo preto e curto. É, então, você vai falar de acessibilidade, você vai falar de intrusão nada mais justo que a, as pessoas com deficiência elas sejam ouvidas em primeiro lugar. É, então, foi muito importante esse, ter seguido né, essa premissa, esse princípio. Do nada sobre nós sem nós. Aqui, opa! Em um auditório. A planta. Dezenas de aplanta. pessoas sentadas. A planta. A planta no começo do vídeo. Acha que. Pode falar. Conservatório de Tatuí. Um pouco é, o meu nome é Geraldo, Léo, né? É, eu tenho 69, mas tenho a idade mais própria menos mim de 17 anos, mais ou né? menos. Aprendizado. Dalila Ribeiro espectador atriz monitora inclusão compartilhamento tem pele preta essas palavras movimentaram a companhia em 2021 fez com que eu repense o meu lugar na sociedade enquanto indivíduo e também Paulo boa sorte repense o valor da arte estudante como uma ferramenta de transformação eu sou muito grato a todos pelo tempo compartilhado Flávio Francisco com discussões trocas e experiências Sobre o tempo, estudante, o espectador e nós mesmos. Em face desse contexto todo, tanto do estudo sobre o espectador, quanto das questões de acessibilidade e das questões de mediação teatral que apareceram em decorrência do estudo sobre o espectador, a gente teve uma outra etapa do projeto, Entrelaça os dedos. três encontros formativos. O um encontro sobre acessibilidade e teatro, com a Andresa Nóbrega, que é uma professora do Recife, trabalha com isso há um bom tempo. Então, vocês que têm grupo de teatro, artistas em geral, vocês podem conceber o um espetáculo de vocês, a obra de vocês, a partir da estética da acessibilidade. Isso não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que já existe e alguns artistas já têm realizado em outros lugares do. Tem pele branca. Fora do Brasil e também no Brasil. A gente chamou para um encontro um grupo do Rio Grande do Norte, chamado Cláudio Shakespeare. Ao longo da pandemia, esse grupo trabalhou com vários procedimentos de interação com o público. Não é só o espectador que se surpreende com a gente. Eu acho que isso é muito incrível, assim. Grupo Clowns de, de Shakespeare, de, de, Paula Queiroz. De sentir como atriz, né? Quando você é surpreendida pelo outro e... Né? Que eles usam máscaras, eles estão disfarçados, eles estão... Diogo Spinelli. Quando você abre a, a conversa para falar com eles, você já vê que não, não, é uma, não vai ser uma conversa... É, no nível real, assim, no nível cotidiano. Fernando e Yamamoto. Uma busca de criar uma equivalência para a experiência teatral. Foram dois encontros, tanto dos Clowns de Shakespeare, quanto com a Andresa Nóbrega, que foram encontros abertos a toda a comunidade, tanto do conservatório como externa. Né? E, e a gente teve um terceiro encontro, que aí foi fechado para o grupo, né, para a companhia de teatro, com a Deise Pacheco. Daisy. Aí também a Vanuli falou do crescimento das plantas, achei lindo isso, achei lindo essa analogia. Tem cabelo liso, né? longo. Porque eu vejo, é, do trabalho de vocês, né, da, do experimento anterior para esse, eu também vejo um salto. Né? Então, quando ela falou do crescimento das plantas, eu também vi o crescimento de vocês um pouco como plantas também, sabe? Eu vi um salto qualitativo. De todos, as assim. Pessoas na plateia eu não, eu não Usam máscaras E acho que é, o fato de a gente tratar desse tema de acessibilidade Tratar desse cuidado para com os espectadores e espectadoras que nos acompanham Dentro de um projeto artístico no conservatório, ele diz muito Diz muito porque ele abre espaço para que isso ganhe corpo, né? ganhe campo de atuação quando a gente encontra as pessoas é, com deficiência e elas nos dizem que muitas delas nunca tinham entrado ali na escola, nunca tinham sido convidadas para participar de um espetáculo ou de um experimento artístico, onde elas eram levadas em consideração, é, para a gente isso foi muito impactante. né? E acho que é um divisor de águas aí daqui em diante para as ações realizadas pela escola e em que medida né, a gente passa a pensar nesse público a gente passa a criar levando em consideração as demandas e os procedimentos de acessibilidade que são necessários para o encontro com esse público né ele fortaleceu muito assim como como Guilherme de Jesus pessoa como artista sabe ele tem pele branca mas como representante da minha própria luta muito muito mais assim mais do que tudo sabe Tipo, de hoje eu olhar para cara de alguém e falar, meu, eu sou deficiente visual. E é isso. Acontece assim, tipo, cara, isso que você tá falando é desrespeitoso. Ou, né? Enfim, dando o meu parecer em relação a... a... Algumas questões, né? Que antes ficava quieto. E, Mexe no cabelo. Voltava né? para cá engolir e voltar e trazer para casa, né? Tipo. Madalena Cubas. Professor José Coelho. Já era uma moça. Alojamento do era, Conservatório. Ela já estava da adolescência para a juventude e estava na fila para se inscrever no Conservatório que ela queria estudar piano. Ele tem pele branca. E foi inédita para mim porque eu conversei com ela. Ela já tinha feito o Instituto Padre Chico. Ela já tinha. Usa óculos de grau. Conhecia o braille, lia em braille, escrevia em braille, formou-se em flauta doce, iniciou flauta transversal, formou-se em flauta transversal e depois foi professora. alegria que me invadiu. A, a alma foi de tal forma, porque de verificar uma pessoa que poderia ser barrada ali na, na fila da, da, da, das inscrições, ela se transformou numa profissional capacitada e muito carinhosa com os alunos, muito atenciosa, formando sempre ah, em volta dela uma cordialidade muito grande. Em fundo branco. Este projeto atendeu um público de 120 estudantes de ensino médio e 50 pessoas vinculadas à Podete e à Pai de Tatuí. Para o ano de 2022, o projeto seguirá de modo presencial e terá como objetivo a realização de um espetáculo teatral concebido a partir de procedimentos de acessibilidade e linguagem inclusiva. Ademais, dará prosseguimento às ações de formação de espectadores junto às escolas e às instituições participantes. Um, dois, três, Créditos selecionados: Ações para suspender o tempo. Companhia de Teatro do Conservatório de Tatuí. Direção de vídeo: Bruno Ducarte, Tiago Leite. Edição: Bruno Ducati. Roteiro: Antônio Salvador, Tiago Leite. Entrevistas: Tiago Leite. Imagens: Arquivos do projeto. Captação de imagem: Bruna Moscatelli, Tiago Leite. Imagens de Drone, Bruno Ducati Narração, Fernanda Kézia Audiodescrição, Libras e LSE Tradução de Acessibilidade Audiovisual Orientação de Acessibilidade e Inclusão Carla Cremonês Gambaroto. Colaboração e Orientação de Audiodescrição Luiz Henrique Kischel Sobem os demais créditos Edição final, brunoducati.com. Realização, Conservatório de Tatuí. Créditos da audiodescrição. Audiodescritora Débora Haupt. Supervisão e revisão Ana Júlia PG. Consultoria Luíde Kischel. Narração Rafael Nimoy. Sobre fundo branco, as logos de Sustenidos. Conservatório de Tatuí e Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Instagram, arroba Conservatório de Tatuí. Facebook, Conservatório Tatuí.